Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Hoje nós estamos... Opa! Hoje nós estamos no dia 27 de abril de 2021 e vamos continuar com a nossa campanha aqui de Outriders, versão para Xbox. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Anderson. É, se inscreva, compartilhe com os amiguinhos, ative as notificações, curta a página, fique à vontade, estamos juntos. É, se você curte game, é só ficar aqui com a gente e que também quiser seguir nas redes sociais é só procurar por Pixel Quebrado que você vai me achar em todas as redes é, sociais possíveis ok então vamos lá continuando aqui estamos no capítulo 9 desse game deixa eu só fazer aqui a última eita última configuração aqui E lá vamos nós. Caramba, achei que já tá... achei que tava tudo certo aqui. Beleza. Então, bora lá. Ah, colete o lítio para o sistema de filtragem. Onde que tá essa paradinha aí? Bora lá. cara de que. <risos> Só você que apanha. E aí, Farley? Firmezex? Eu tô achando que eu vou me ferrar aqui nesse jogo, aqui, cara. É, seguro para coletar o leite. Essa parece inteira. Faltam duas. Oxe, que bicho é esse? Não tinha visto isso aqui ainda não, hein? Essa morsa aqui, parece uma morsa, né? Ai, foi que eu errado. Vai carregar na casa da sua mãe, filhão. Eita. Beleza, meu rei. Você tá bem... Isso aqui é você, ó. Logo, você tá, tá cedo aqui na página, né? Até estranhei aqui, hein? Apareceu a notificação, Fale? Fala, Marcelo, tudo bem? Quanto tempo? Para abrir. Ah, vamos seguindo aqui. Eu achei que eu tinha. Que... Ah, não tem munição, né? Colete mais lítio, vamos. Vamos coletar mais lítio, claro, com certeza. A gente precisa do esquema. tô com o celular carregando e mexendo no outro. Toma cuidado, hein, Falei. Está ligado aqui. Ah, está mexendo no outro. Ah, entendi. Ah não, cadê a munição? Essa serve, só mais uma Vai aparecer os maluquetes aqui, fica vendo Aí chefe, acha mesmo que o plano do doutor vai funcionar? Pelo jeito você não quer que eu te tranquilize Não, eu quero saber se você quer se matar e resolver levar a gente junto É por causa da Shana ela tem os motivos dela, Iacob, e acho que você vai por ter... O caso que da Xanda com é complicado, né, cara? É, eu suspeito que não vai ser por muito é. tempo. Ai, eu... campo muito grande, muito amplo. Vai aparecer um boss aqui. Poxa, ele se multiplicou, ele tá se multiplicando? tá tirando mano demora demais para carregar cara O celular deu pau. Só não carregou nada. Eita, noizinho. Eita. Olha esse bicho, hein? A... Olha a cara. Não tem nem cara, né? Cadê? Nossa, tô ferrado. Vamos lá. Carrega, filhão. Ai. Já foi. Nossa, tem uma par! Ah, vai cá. Mano, é sempre assim, cara. Quando eu uso essa. Essa. Esse, esse poder, ele. Ele põe. Ele. ele justo carregar na hora. Aí, ó. Nossa, não sai daqui, travou. Ai, nossa, o que, que é aquilo? Olha aquilo. Ah, filho, vai carregar na casa da sua mãe. aqui. Ave muito louca aquela, hein? Caramba. A loja do PS3 ia fechar, mas é verdade. Eu vi isso aí, sim. Opa, isso aqui é bom. Eles, eles fazem algumas besteiras, né, Marcelo? Às vezes é a estratégia da empresa também, né? Deve ser uma grana aí ficar mantendo esse negócio. E é claro que a comunidade gamer não ia deixar barato, né? Eu preciso... Opa, eu tô escondendo um barulho estranho ali, cara. Eu tô precisando de uma caixa de munição e eu não estou vendo isso aqui. Eu tenho certeza que eu vou enfrentar algum boss e eu tô só com 240 de munição. Responde olá. Ô, oh, Farley! Deixa eu ver Ah, isso aqui é uma gente de PC. Quanto sai mais ou menos um PC, entre aspas, gamers para rodar uns jogos legais? Farley, vamos lá. Pergunta boa e difícil de responder. Hoje, todos hoje eu nem vou pegar isso aqui, porque senão vai aparecer um voz e não vou conseguir responder. Hoje em dia não é uma boa ideia montar um PC gamer, porque está tudo muito caro. Tá? Sempre teve caro, mas devido à pandemia, alta do dólar, tudo tá tudo muito caro. É, então, vou te dar um exemplo. Se você gastaria aí 2 ou 3 mil em um PC, hoje você vai gastar de 5 a 7 para cima. Com os componentes nem é top, tá? Mas hoje você vai gastar nessa faixa aí. Vai rodar uns 3 mil para cima, tá? Tudo disso para baixo você pode ser que, que rode os jogos, mas pode ser que vá te dar problema. Então. Infelizmente, no momento, não é uma boa ideia fazer isso. Uh... Se você... Ah, putz, Anderson, quero comprar hoje, agora. Então, você vai gastar nisso aí. Na média de 3,5 para cima. tá O 3,5 é aquele bem limitado. Aquele que vai rodar os jogos com, com gráfico meio é, mais baixo, tudo. Não vai ter uma potência. Vai rodar alguns joguinhos, mas não jogos muito da atualidade. Mas se você quiser rodar jogos mesmo que a galera tá jogando filhão cinco mil para cima infelizmente é isso mesmo ó para você ver a minha placa de vídeo ela tá com 6 a 7 anos já atrasada essa placa na época eu paguei eu não lembro cara Acho que foi 1.600 reais essa mesma placa hoje tá 4 mil reais então, assim, hoje, infelizmente, é um péssimo negócio fazer tanto upgrade quanto montar um PC Gamer. Se o cara tiver grana, beleza, ele vai, vai lá pagar. Mas Farley não tem nada barato. Nada. Sabe que é nada? Nada. Nunca teve, mas hoje tá exorbitante. Então, é... É só para quem tem grana mesmo. peguei todo o litio. Excelente. Traga aqui para eu poder terminar de montar o purificador. É, vamos lá filhão, vamos ver se você faz alguma coisa na sua vida, em vez de ficar só pedindo os bagulhos. Nova habilidade, faca do Vene... Venator. Eu, eu queria fazer um upgrade no meu computador, Fardy, eu não vou, eu não vou conseguir fazer, mano. Vou deixar só, pro, só pra daqui dois anos. Mano, pelo amor de Deus, onde que tem uma caixa de munição? Deixa eu ver essa habilidade que ele tá falando aqui. Ver. Opa, limpa de orelha. Beleza. Percebi nada. Habilidade. Vamos ver o que essa parada faz aqui. Perceba dizer. Nossa, que eu já tinha visto ontem. Isso aqui ó arremesse uma faca temporal contra o inimigo. A lâmina ricocheteará entre no máximo 5 inimigos. Olha que legal! temporal ué, estranho. Não, isso aqui ajuda, isso aqui é melhor. Isso aqui também é bom. Eu vi no YouTube um vídeo, o cara falando as peças e tudo. Só que o vídeo que eu vi, para te postar seis, sete meses, eu comprei de vídeo e tal, estava na média. 1.500 pesquisar tava de três aqui o de três tava 3500 e ah, a é isso mesmo é infelizmente os componentes cara que estão que subiram muito foram as placas de vídeo e os processadores porque eles dependem de transistor tá? é, não é transistor falei besteira mas depende de uns componentes lá que tá com, tá com muita escassez devido à pandemia, Farley. É por isso que, é, é por isso que tá acontecendo isso. A tendência é melhorar, mas hum, nem tanto, né? Porque o que acontece? Quando você acostuma o mercado com preço alto, é claro que logo de princípio a galera deixa de comprar, mas aí depois a galera precisa e ela vai comprar. E aí quando você acostuma... O mercado a comprar caro, ele as empresas não vão abaixar mais isso, é e é tudo importado, isso aí, cara. Não tem nada de fabricação nacional. Esse é o problema. Mano. O dólar tá muito caro. Eita, obrigado. Acho que eu você teve muita sorte, velhote. E se ela vier com a gente? Se a gente atravessar, alguém precisa cuidar da maleta e de mim quando você não estiver por perto. Olha, velhote, eu não faço caridade. Por favor, precisamos de você. Ah, me poupe. Ela quer nos enganar. Está tentando se infiltrar no grupo. Está espionando para o Corrigan. Viu isso na sua bola de cristal? Admite, psicopata. Eita. <risos> Sabe que eu tô certa. Nem que me pague depois com o seu prêmio, aberração. Estamos rastreando um sinal com origem além da anomalia. Quando acharmos, vamos reconectar com flores e recuperar as cápsulas de suprimentos. Você protege o Dr. Zahid e para de falar merda que você leva a sua parte. Combinado? Inacreditável! Farley, vê se aparece o somzinho aí. Vê se aparece. Apareceu o somzinho desse é like stream aí? Mas se você encostar um dedo nela, de novo eu passo por cima de você com esse caminhão. Parece, né? Esse game é muito parecido com Gears. Viaje até a floresta depois de preparar os caminhões. Apareceu o um zumbi. Mas apareceu o som. Última parada antes da floresta, não é? Ainda bem que está Não. Não acredito ah, nisso. Em a... Sério, mano? Eu descobri isso ontem. A galera falando isso aí. Ontem teve uma invasão aqui no canal. Será nossa única chance. Eu vou ser sincero. Quem for lá junto comigo, provavelmente vai morrer. E vamos todos voltar pra casa no Natal, porque eu sempre me meto nessas merdas. Teve uma evasão, um tal de Karma Game, Mas eu preciso dar um salve nele lá. É verdade. Ajuda bastante, né? Opa, ganhamos uma conquista. Caminho só de ida. Vixe. Chapa pra esquentar. Que trampo, Farley, nada? Ainda tá parado, ainda? Caramba, né? Esse... E eu... o único defeito desse game é que ele é inteiramente online. Ele não, não joga offline. Isso aí é uma... Agora voltou. Eu não sabia que você conhecia Gears, Farley. Jogão, né? Gears é da hora, né? Para mim é um dos melhores games de ação. Nossa! Sério, Farley? É. Vai com calma que vai dar tudo certo. Meu tá tudo fodido. A gente vê isso depois. Temos que vetar a porta. Não vá lá fora. Me esperem aqui. É, fiz mesmo. Geers é muito louco, mano. Nossa, mano. Como é que é? Entrar no Covid de. Tá? Crisalot? Nossa. Que nome é esse, meu truco? Nossa. Como é que é? Eu vou matar esse bicho como, meu rei? Eita, o que, que é aquilo? Ai, caramba. Nossa, acabou com o meu sangue, velho. Como é, que, como é que passa? Meu Deus. Nossa. Ah, entendi. Ah, você tem tempo ainda. Aí é exército ou é tiro de guerra? Mano, não entendi Mano, não entendi como é que... Pular, mano. Nossa, tem que pular nada. Cara, não não estou entendendo. Como é que, como é que? Eita! É, eu estou pulando, mas não, mas não desvia, não. Ai caraca, oxi. Nossa, não entendi nada. Ah, é tudo de novo, mano. Esse é o. É o ruim desse game também, você perde E ele não tem um checkpoint, mano Você volta tudo do zero Muito chato isso, cara Nossa. Olha lá, ó. ele não pula, mano ver aqui atrás da pedra olha não tem como desviar Você é louco. O Arm of Two. Né, que é dois... É, tipo, meio que é dois soldados, né? Não é soltado, né? Tipo. Caraca! Mano, eu não tô entendendo, cara, como que escapa disso? Tá, ah, vai carregar na casa da sua avó, mano. Nossa, nossa, estou morrendo. Ai caramba Ah, não acredito nisso! Caramba! Nossa! Matei. Foi. Aí, travou o jogo. Quer ver, ó? Trapo. Ah, tá. Nossa, é enorme, cara. O, a, os gráficos daquele jogo são top. As missões são... É, da hora mesmo. Foi um dos jogos que eu mais me diverti, cara. Jogando ele. Olha, enche aqui Opa, conseguir uma arma diferentona aí, hein? Vamos encher aqui primeiro. Ele tem três. Ele tem três jogos. Um, dois e o terceiro, que é o último, que chama Devil's Carter, que é bem.. é bem contra o crime organizado de tráfico de droga. É muito da hora. Vamos ver. Oxe, não dá upgrade? Por que, que eu não consigo? Inventário cheio? Hum, não, peraí. Acredito, vamos, vamos esvaziar o inventário. Onde que tá cheio? Fala pro tio. O que que é isso? Onde que tá cheio? Pelo amor de Deus! Deixa quieto. Fuzil. App, fuzil, app. Vamos pegar só, né? Concluída, boa Muito bom Opa Lucas Oliveira, valeu Lucas, obrigado Pelo like Era para aparecer a musiquinha pois eu vou tentar descobrir Por que não tá aparecendo a musiquinha Muito triste isso Acaba sim. não pode ser. É isso que seus delírios mágicos de dizem? Porque não parece que vamos sair daqui merda nenhuma e... O que foi? Não, nada não, tudo bem. Alguma coisa vai acontecer. Vixe. Quem são vocês? Vixe? Que fita é essa? Peraí, pra onde estão nos levando? Quem são vocês, porra? Tudo vai ser explicado depois pelo Dr. Skurlock. <risos> Tarde demais. Não vamos conseguir ver doutor nenhum. Renda-se ou seu pessoal morre! E você vai morrer junto. Não estou ameaçando eles, idiota. Tô tentando salvar eles. Que merda é essa? O que tem aí dentro? Ah, por favor, por favor, não tenham medo. Meu nome é Nathan Skurlock, genobiólogo. Nossa. Dr. Abram Zahid, você pode nos explicar? Zahid? Nossa, que honra inesperada. Eu acompanhava o trabalho do seu pai, pelo menos enquanto foi possível. Eu não, não sou tão famoso assim, mas como pode ver, eu fiz uma descoberta que tem sido muito útil. Só nos diga como funciona. Ah, sim, sim, claro. Perdão. O... o fungo nem sempre foi assim. O DNA dele foi alterado. Minha fórmula só faz o fungo se autodestruir. Aqui, todos que conseguem chegar aqui podem viver em paz. Meu antídoto precisa ser injetado diariamente. Ninguém se afasta do acampamento sem ele. Fazemos uma pequena cerimônia todo mês. Vocês chegar na hora certa. Não entra divergente. Desculpe. Eu espero que o resto do seu comboio participe hoje à noite. Não pretendemos ficar muito. Oh, além daqui, só tem morte. Pelo menos até consertar o caminhão, a gente tem que ficar aqui. Ótimo. Obrigado. Hum. Caraca, que... Caramba, que estranho isso, hein? O cara descobriu um antídoto. É, temporário, né? Mas. Achei estranho a abordagem dele Bora lá fazer aquele, aquele carregamento que demora anos. Três horas mais tarde. O acampamento foi destruído. Quer ver? Jacob. Hum. Olha o que eu achei na floresta. era da Kurtbert. A gente já esteve aqui antes Ah, merda Bem que eu achei familiar Achei que eu estava louco das drogas do Scurlock Mas a menos que você tire uma bomba extra do cu Nossa. A gente não vai muito longe Deixamos o caminhão aqui antes Naquele dia da primeira tempestade Talvez eu o encontre Encontrar? Isso faz 30 anos Não pra mim Pra ele foi meio que ontem, né? Entre o equipamento principal do enclave. O que tem aqui? É... Cara, vamos guardar as coisas, porque eu tô ficando com o inventário cheio, né? Só que é o seguinte. Meu Deus. mochila Armas auxiliares, vamos ver. Nossa, que demora. Capacete. Mano. Ah. Tá tirando, tá? Tem espaço pra pega aqui, cara. Por que, que tá falando que eu tô. Maldita aberração montando em todo mundo com seus poderes demoníacos. Se alguém merece poderes demoníacos, esse alguém foi. Isso que é melhor mano. O que Não fiz algumas observações. Cadê o maluquete para gente sair daqui logo? Parece até que Ah, tem que ir andando. Vou comer, vai lá, Farley, vai lá. Eita, mano, os caras têm uma adoração, os caras tem uma veneração com os bichos, vixe. Tem coisa estranha nesses malucos aí, meu. Enquanto isso, nas nossas... ...rediões... Aí, lembra das músicas que eu tocava? Como se fosse ontem. Ainda lembro de algumas delas. Por favor, pare, Jacoby. Por favor. É, é, é sério. Iaco, eu vou desligar. De <risos> Nossa, Silvio Santos. Epa. Nossa. Ih, mano, essas armas aqui não tá. O bicho é bruto, hein? Opa, esse o aqui é bom, hein, mano? Outrider não acreditaria o quanto aprendi com o Dr. Schuller aqui. Não se distraia, não é para isso que estamos aqui. Mas parte do motivo de estarmos aqui é para encontrar uma saída das trincheiras para todos. E se levássemos o antídoto até a Shira? Também causaria a execução sumária de todo mundo que faz o antídoto. São desertores, lembra? Ah, oh, sim, não tinha pensado nisso. Tinha um bagulhetinho aqui, o que, que é isso? Olha, por que que... Pra cá, tá estranho, hein? Nossa, tem um acampamento aqui, cara. Vixe, tá estranho aqui, hein, mano. Tá meio maligno o bagulho aqui. Surgir so, os inimigos ali, nossa, que lugar muito louco, mano. Ah, velho, que arma zoada, mano. Deixa quieto. Vou voltar com a minha arma antiga. Mas por que eu tô sangrando assim? Vem que os bichos vão vir pra cá. Não vou colocar um atributo nessa arma, cara. Ela é boa. Vamos ver se vai dar tempo. Consegui fazer isso agora, né? Que maravilha. e com essa. Acertos críticos tem 30 chances de não conseguir. Acho que eu estava com essa aqui, mano. Não. Essa aqui, né? Dando 22 e essa aqui, dando 68. Caraca, não vamos ficar com essa aqui. Vamos ver se eu sobrevivo até lá. dando no 68. Se tem um cilindro aqui para explosão, vai vir nego chato aqui, hein? Olha, nossa, cadê o cara? Caraca, que que é isso, cara? Ah, vai, mano, carrega... Iger, tem um plano do que fazer com todos esses desertores? Não vamos fazer nada com eles, Bailey. Não vamos desviar da missão Você pode voltar para o Corrigan De mãos vazias ou entrar na linha Mano, que bicho é aquele, velho? Opa, vamos carregar a munição aqui que é bom, né? Que isso, velho Mano, é, eu não lembro desse caminho aqui, não. Opa. Olha isso. Que lugar muito louco, hein? Nossa, estrique, sem nome do mugulho. ajuda doutor mas tenho que perguntar por que vocês escondem o antídoto do fungo aqui nosso povo está preso no vale se soubessem que Sim, se eles souberem pense qual seria a primeira coisa que fariam eles teriam tanto medo de que o outro lado ficasse com ele e me prenderiam só sabem pensar com mentalidade de guerra aqueles idiotas tribais e cegos aqui é diferente somos todos livres não vivemos com o medo dos vizinhos cortarem nossa garganta. Homens e mulheres, aliados e inimigos. Aqui, apenas a natureza e os elementos são nossos inimigos. Parece bom demais para ser verdade. É, no mínimo, esse cara está é, escondendo alguma coisa, cara. Fazemos o possível. Os recursos são escassos, mas você e seus companheiros podem ficar aqui o tempo que quiserem. Tá muito bom para ser verdade. Mano, eu não lembro nada desse caminho, cara. Isso aqui é uma verdadeira cilada. Tem é bicho grande aí? Outrider, aqui é King que resgatou seus amigos das profundezas. Cuidarei da sua iniciação. Iniciação? Eu disse ao Skurlock que só estamos de passagem. Skurlock não decide quem fica ou quem vai. Eu comando a segurança do acampamento. Claro, mas o acampamento não existiria sem Skurlok e a vacina dele. Skurlock não existiria sem os meus soldados. Como posso ajudar? Ainda bem que não vai ficar aqui muito tempo. <risos> Nossa, mas que cara louco, mano. Pra mim é, esse. é, Só deixa quieto. Vou para cá. Vamos para o objetivo. Que isso? Bom, isso vai ser interessante. Seguro para iniciar a caçada? Não. Epa. Pois quem que tá tirando? O chão Ai caraca Hino